Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma palestra do Project Week Experience. Meu nome é Douglas Somão e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como desenvolver soluções integrando o Project Online e o Microsoft Flow, tá OK? Bom, como eu falei para vocês, meu nome é Douglas Somão. Eu sou MVP em Office Apps and Services. É basicamente uma categoria que engloba produtos do Office 365 e desenvolvimento de aplicativos para essa plataforma. E o Project, ele foi incluído recentemente nessa categoria também. Uh, eu sou arquiteto de soluções voltado para SharePoint e PPM e soluções integradas a essas duas plataformas na Proactive. Eu também faço parte do, do grupo de Flow Advisors Global, que é basicamente um grupo que dá feedback direto para o time de produto da Microsoft sobre o Microsoft Flow. Uh, e eu também sou líder do Microsoft Flow São Paulo User Group, que é um grupo que foi criado basicamente pela Microsoft Corp e ela está sendo distribuída nos países para que esses grupos possam disseminar o conhecimento do Microsoft Flow e por aí vai. Então, estão tá, tá aí alguns dos meus contatos meu e-mail, meu site, aí você também consegue acessar mais redes sociais minhas, LinkedIn, Twitter, fiquem à vontade YouTube, fiquem à vontade, uh, vontade para me, con me contatarem, então tá? se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, uh, algum conteúdo que vocês achem interessante a gente compartilhar, algum evento para a gente fazer, fiquem à vontade para me contatar, tá ok? Bom, então sem mais delongas, uh, qual que é a nossa agenda de hoje? A nossa agenda de hoje é basicamente entender o que, que é o Microsoft Flow, para que, que ele serve, o que, que a gente pode fazer com ele, uh, o que, que a gente pode desenvolver e integrar com ele, o que ele foi feito, quais são as triggers que ele tem para o Project Online especificamente falando, então a gente vai focar bastante em como ele pode trabalhar junto com o Project Online, algumas ações que a gente pode fazer com ele dentro do Project Online, ou ações que a gente pode fazer para o Project Online, integrando outras plataformas, e alguns cenários de integração disso e cenários de utilização disso. Tá? E aí, no cenário de integração e utilização, eu vou dar também alguma, fazer algumas demos para vocês verem ah, o poder disso aqui. Tá? Então fiquem à vontade para tirar dúvidas, mas vamos seguir. Bom, então, o que é o Microsoft Flow? Se você nunca ouviu falar, o Microsoft Flow é basicamente uma plataforma de fluxos da Microsoft. Ele foi desenvolvido em cima do Office 365, ele é um produto dentro do Office 365, onde você consegue desenvolver de forma relativamente fácil e prática, fluxos integrando plataformas, integrando soluções. Tá? Então, ele integra plataformas Microsoft e não Microsoft. O que significa isso? Significa, basicamente... Que a gente pode construir fluxos automatizados, fluxos de aprovação, fluxos de etapas, fluxos de controles, que sejam. e controlar esses processos de forma integrando plataformas como ah, o SharePoint, o Proj, o Teams, o Planner, o Outlook. Então, estou falando de plataformas Microsoft, mas também não Microsoft. Eu posso também ter o Underlist, eu posso ter. Facebook, posso ter Twitter, posso ter YouTube, eu posso ter uh, MailChimp para disparo de e-mails, enfim, eu vou mostrar para vocês alguns dos conectores, alguns dos vários conectores que nós temos disponíveis, mas só para mostrar para vocês que a gente pode construir fluxos onde eles uh, não dependam necessariamente de uma plataforma Microsoft e não dependam também da gente desenvolver que é essa parte do feito para Power Users. O Flow ele foi desenvolvido para que um, um usuário com um pouquinho mais de conhecimento, não é aquele usuário final, mas também não é um desenvolvedor, aquele cara que tem um pouco mais de conhecimento de regra de negócio, consegue desenvolver um pouco mais, ele consiga criar fluxos dentro dessa plataforma, que é basicamente um portal, e esse fluxo já fica disponível, já fica sendo utilizado dentro da plataforma. Então, você consegue fazer de forma simples e prática, com fácil desenvolvimento, e também gerenciar esses fluxos, o que que eles estão fazendo, gerenciar as permissões que esses fluxos têm de forma bem tranquila, tá? E, basicamente, o licenciamento dele é por execução. Então, você consegue ter dentro do seu plano do Office 365, provavelmente você já tem ele, porque ele tem disponível um plano que é free, que é gratuito, já que já vem nos planos do Office 365. E você também pode comprar mais execuções ou fazer com que as execuções trabalhem de uma forma um pouquinho diferente, dependendo do perfil que você tem e da licença que você tem. Eu vou explicar isso com mais uh, calma mais para frente. tá bom? Então, o Microsoft Flow... Basicamente é isso, é um portal, é uma plataforma da Microsoft para você construir fluxos. Comparando isso aqui um pouquinho com o cenário que a gente tem no Proj, uh, vocês podem estar habituados a construir fluxos lá no SharePoint Designer ou... Uh, pelo Visual Studio, usando o Nintex ou alguma coisa, algum desses produtos, e a gente construiria fluxos para etapas do, do, do meu project, eu posso construir fluxos de processos que integram informações do meu projeto, com o meu site do projeto, uh, ou com alguma API de integração, e por aí vai. O Flow também trabalha nesse formato, só que ele ainda não suporta todos os recursos que a gente teria para o project. Hoje. Se a gente for comparar os dois fluxos, o fluxo que a gente tem no Proje, lá dentro do SharePoint, ele ainda não suporta tudo, mas ele faz boa parte das ações de forma integrada e vocês vão ver que a facilidade que a gente tem para integrar o Proje com outras plataformas e de fazer alguns controles é muito interessante. Tá? Então, eu vou mostrar isso aí um pouquinho para vocês na hora que a gente for falar do cenário de integração das demos. Beleza? Então, basicamente, como que o Microsoft Flow ele funciona? Ele trabalha com três áreas uh, mais importantes, assim, por assim dizer. São os gatilhos, os conectores e as ações. O que, que são os gatilhos? Todo o fluxo ele vai precisar ter um gatilho, que é o que faz esse fluxo iniciar. Por exemplo, uh, quando um projeto for criado, uh, eu quero que esse fluxo rode de tempos em tempos. Quando um projeto meu for uh, publicado... Uh, quando eu receber um e-mail uh, com um determinado assunto, e por aí vai. Então, esses são alguns dos gatilhos, na hora que a gente for lá para o Flow mesmo, que eu for fazer a demo, eu vou explicar e vou mostrar alguns dos gatilhos de exemplo que a gente tem. E a gente tem alguns gatilhos que são específicos para o Project. A parte legal, tanto dos gatilhos conectores e ações, é que a Microsoft ela vai incrementando isso. Então, hoje a gente tem alguns gatilhos disponíveis para o Project, uh, mas que a gente pode ter mais, mais para frente. Tá? O project pro flow ainda está na versão preview, então ele tem muita coisa que vai sendo acrescentada ainda. Então, basicamente, tem em mente que todo fluxo tem que ter um gatilho. Esse gatilho pode ser uh, um agendamento, pode ser um item de lista que é criado no SharePoint, pode ser um e-mail que ele recebe, uma tarefa que é criada no Planner, um post que ele recebe no Teams e por aí vai. Um, de repente um item do Dynamics que veio, um item de um CRM, um, ou uma requisição de uma API, a API chama esse fluxo para ele ser executado, mas ele precisa de um gatilho para ser iniciado. Tá? Uh, segundo, o segundo bloco que eu criei aqui são essa, par, essa parte de conectores. O que são os conectores? Basicamente, o Flow ele trabalha para fazer essa parte de integração com outras plataformas, como eu falei para vocês, integrações com SharePoint, com... Uh, o Planner com Outlook, com Facebook, com Twitter, com RSS, com Underlist, com MailChimp, com Pipedrive, com Dynamics, com SAP. Tudo isso existe um conector e você também pode desenvolver conectores se você precisar fazer algum tipo de integração entre o seu Flow. E alguma API externa. Você também pode criar conectores. Mas basicamente aqui a gente tem. Uh, uh, em vez de a gente fazer toda aquela parte de integração, fazer uma API codificada para poder conectar numa determinada base. Não, a gente pode só usar um conector que ele já tem isso encapsulado. Então, isso faz com que a parte de desenvolvimento seja muito mais rápida. Então, na hora que a gente está fazendo o nosso Microsoft Flow, na hora que a gente está construindo o nosso Flow lá dentro da plataforma, a gente consegue falar, tá, conecta na minha base de projetos, pega o projeto tal, conecta no meu uh, num Excel que eu tenho no meu OneDrive, pega as linhas que estão nesse Excel, e eu posso fazer isso aí só criando conectores e passando alguns parâmetros. Legal? E a parte de ações. Esse bloco de ações, ele basicamente também trabalha conectado com os conectores e com os gatilhos para poder executar etapas. Então, tudo que eu vou fazer dentro do meu Flow, as caixinhas de ações estão disponíveis lá. E a gente tem as ações para cada um dos tipos de produto. Então, lá dentro, do quando a gente seleciona Project Online, a gente vai ter ali uma lista de ações. Quando a gente seleciona SharePoint, a gente tem outra lista de ações e por aí vai. Então, as ações são o que determinam o que vai ser executado. E a gente pode passar alguns parâmetros e pode também ter um, um output disso. Então, por exemplo, eu posso ter uma ação que é criar um projeto no Project. E o output disso aí pode ser o ID desse projeto, pode ser as informações desse projeto que foi criado. Isso é só um dos exemplos. tá? Na hora que a gente for fazer as demos, vocês vão ver isso com, com mais clareza. Mas aqui as ações são itens que a gente pode colocar no nosso Flow que vai executar alguma coisa. Legal? Então, gatilhos, início de fluxo, conectores para a gente fazer as integrações, ações para a gente executar determinadas tarefas dentro do meu Fluxo. Tá? E como que isso, então, agora, como que eu, eu trabalho o Microsoft Flow junto com o Projeto Online? O que, que ele tem disponível para mim ah, nesse quesito? A gente pode, por exemplo, criar fluxos de aprovação. O Flow ele tem uma plataforma própria de aprovação. Lá dentro do, do site tem uma área lá que é específica para aprovações, então você manda uma aprovação e lá você consegue aprovar ou rejeitar. Então ela funciona um pouquinho diferente do daquele modelo de receber uma tarefa com aprovação dentro do, do Project e você abrir a tarefa e aprovar ou rejeitar, então funciona um pouquinho diferente. O formato de aprovação é um tipo de conector chamado Approvals, então, essa parte de aprovação a gente pode, poderia colocar lá. Então, a gente consegue fazer lá dentro do meu fluxo com que determinadas ações chamem essa ação de fluxo de aprovação. Esse, essa aprovação vai ser criada para alguém ou para algum grupo específico. Alguém vai aprovar ou rejeitar e aí a gente consegue continuar fazendo as ações ou parar por ali. Tá? Então, a gente conseguiria criar fluxos de aprovação uh, dentro do Flow para o Project Online. Beleza? Então, esse, esse é um dos exemplos que a gente poderia ter. Integrações e ações no site do projeto. Aqui, um dos pontos interessantes é o seguinte. O site do projeto ele é um, basicamente um site no SharePoint. Então, aqui a gente, existem alguns conectores e algumas ações ali para o SharePoint que a gente consegue ter acesso a esse site do projeto. Eu não tenho hoje um item ou uma ação que é pegar uma informação do um site de projeto ou fazer algum tipo de ação nesse sentido. Mas o que a gente pode fazer, e o que eu vou mostrar para vocês, é como a gente usa o OData. O OData é basicamente uma API dentro do, do project online, onde a gente consegue consumir, informações de dentro do projeto. A gente pode, por exemplo, buscar informações do projeto, pode buscar as tarefas do projeto, os issues, gente, os riscos, a gente pode buscar informações que foram preenchidas nas PDPs e por aí vai. Então, eu vou mostrar para vocês que a gente poderia fazer uma integração onde a gente consegue pegar informações que estão no site do projeto, fazer algum tipo de cálculo, algum tipo de ação com essa informação, postar isso em algum lugar, fazer algum relatório, mandar gerar essa informação de alguma forma, tá bom? Então, o interessante é que a gente pode, sim, construir soluções que sejam integradas com o site do projeto. E, no futuro, isso pode ser que vire ações. Então, essa parte do, do, do, do blog do Flow, vou mostrar para vocês lá que existe uma, uma comunidade onde a gente consegue postar ideias. Então, se de repente vocês acham, ah, eu queria uma ação específica para pegar informações do site do projeto, hein? posta como uma ideia lá, a gente vai votar, as pessoas votam e aí o time de produto enxerga essa necessidade e constrói. Mas, enquanto isso, a gente consegue fazer de outras formas, usando esse OData, por exemplo. tá? Então, integrações com SharePoint, uh, o que, que seriam essas integrações com SharePoint? A gente pode, por exemplo construir uma solução onde eu tenha o meu cadastro de ideia, essa é, é a demo que eu vou mostrar para vocês, eu tenho o cadastro de ideia dentro do SharePoint, então eu tenho uma lista lá no SharePoint onde eu cadastro as minhas ideias. Essa ideia vai passar por um fluxo de aprovação depois de preenchidas algumas informações, e quando ela é aprovada, isso gera um, um projeto, ou eu cria um projeto. Ou eu posso fazer com que ações dentro do, da minha intranet, ou da minha de alguns processos que eu tenho dentro do meu SharePoint, Façam ações direto no site do projeto, usando o OData, por exemplo. Ou criem tarefas, ou criem recursos, ou façam ações desse tipo. Então, a gente consegue fazer integrações uh, bem interessantes com o SharePoint. O conector do SharePoint já tem muito mais ações do que o do Project, porque ele já não está mais em preview. Mas vocês vão ver que a gente conseguiria trabalhar essas questões. Por exemplo, mover arquivos que são recebidos por anexo para o site do projeto. Enfim, a gente tem várias ações que a gente poderia fazer integradas diretamente com o SharePoint. Uma outra questão é a questão dos gatilhos para as ações do projeto. Hoje já existem alguns gatilhos disponíveis para o Project Online, como quando um projeto é criado, quando um projeto é publicado. Eu vou mostrar esses gatilhos para vocês, mas basicamente a gente já tem alguns gatilhos. Como eu falei, está em Preview, não tem ainda disponível todos os recursos de gatilho que a gente poderia ter que seriam interessantes, inclusive, de ter, mas eles podem ser criados a qualquer momento e depende muito da demanda disso. Mas a gente também pode criar outros gatilhos que executem coisas para a gente no Proje. Legal? Uh, e integrações com outras plataformas. Como eu falei para vocês, a gente poderia uh, fazer algumas integrações onde eu tenho um controlezinho de tarefas mais simples, que, são não, que não são projetos tão complexos, que a gente faz lá no meu Planner. E depois daquele projetinho, daquele mini levantamento, que seria uma parte comercial, de repente, quando eu concluo uma determinada tarefa, isso gera uh, uma ação para criar uh, o meu projeto, ou gera tarefas lá dentro do meu projeto que já existe no meu PWA. Enfim, a gente teria uma série de outras uh, integrações que poderiam ser feitas é, usando as plataformas externas ou outras plataformas que não o Projet e o SharePoint para poder integrar dentro do meu Proje Legal? Então, essa integração com outras plataformas se torna muito mais fácil muito mais prática sem a gente necessariamente ter que ficar desenvolvendo muitas coisas. Então, a gente poderia, por exemplo, criar conectores ou criar ações que o meu SAP o meu, ou o meu RP, independente de qual ele seja, execute ou chame ações que vão determinar informações lá no meu projeto, ou que vão fazer algum fluxo para depois isso culminar no meu projeto ou fazer com que o meu próprio projeto gere informações, gere requisições para outras áreas ou para outras plataformas. Legal? E aí eu vou mostrar alguns desses cenários na nossa demo. Uma das outras uh, questões interessantes é que o flow ele tem uma parte de modelos prontos o que, que é isso a Microsoft para facilitar até a adoção para facilitar o um entendimento de como como trabalhar com o Proje e com o Flow desculpa e, e não só com o Proje mas com outras plataformas a Microsoft criou alguns modelos e esses modelos o que, que eles são eles são basicamente um wizard eu clico neles ele vai gerar um flow para mim com as características daquele modelo daquele exemplo que eu selecionei e com base nesse modelo você pode customizar ele, mas é mais para facilitar o desenvolvimento disso. Então, só para vocês verem, alguns, tem alguns modelos nessa imagem que está aí uh, como por exemplo, uh, receber um e-mail quando um novo projeto for criado no meu projeto online, ou traquear um projeto criando ele numa lista do SharePoint, ou quando uma tarefa é criada no Project, criar uma tarefa no Underlist. Enfim, ele tem alguns modelos aí. Eu vou entrar lá no site do, do Flow daqui a pouquinho para vocês poderem ver também. Mas é, é um modelo onde a gente conseguiria criar um só para vocês entenderem como funciona. Então, você está aqui, está assistindo a palestra agora, quero começar a criar, quero começar a ver, entra lá, cria um desses modelos prontos, ele já vai mostrar para você como funciona, ele já vai trazer todo parametrizado e você só vai alterar de acordo com a sua necessidade. Legal? Bom, então, uh, a gente tem bastante tempo agora para a demo, porque eu quero mostrar para vocês como o Flow funciona, a parte da documentação do Flow também, e como que a gente cria. Então, eu vou falar um pouquinho sobre uh, um fluxo, uh, dois fluxos que já estão criados, e aí depois a gente vai uh, fazer um também usando o Flow, só para mostrar para vocês a facilidade que é da gente criar integrações e a produtividade que isso gera para a gente na hora que a gente está desenvolvendo fluxos para o Proj. Legal? Bom, então o que eu tenho aqui? Para você acessar o Flow, basicamente você tem que entrar no flow.microsoft.com ou lá dentro do seu Office 365. Você deve ter uma parte de painel aqui onde tem o Flow. Uh, e o site do Flow é basicamente esse aqui. Quando você entra, a primeira coisa que ele fala é Trabalhe menos, faça mais. Esse é o lema do Microsoft Flow. E ele já tem uma caixinha aqui que é para você pesquisar um template ou conector relacionado àquilo que você quer. Só vou mostrar para vocês um pouquinho a navegação aqui do site, só para vocês olharem. A gente tem alguns dos serviços populares aqui. E são, hoje são 214 serviços quando a gente está fazendo essa, esse evento aqui, são 214 conectores disponíveis. Então, todos esses conectores que a gente está falando aqui, eles são passíveis de serem usados como conectores para serem implementados no fluxo de vocês. A gente não precisa desenvolver nada. Então, por exemplo, se eu precisasse fazer alguma integração com o Dynamics, eu teria que fazer todo um código para isso, pra, com o Dropbox, teria que fazer todo um código para integrar, para pegar as informações, processar, fazer a autenticação e por aí vai. Aqui a gente não precisa, é tudo... É, basicamente, você clica e parametriza ou loga com a sua conta nesses serviços, ele já vai fazer a autenticação para você. Tá? Essa é uma das, das coisas mais interessantes. Uh, aqui, onde a gente tem a parte de templates, que eu falei para vocês, aqui ele, ele tem vários templates de vários tipos de informação, não só do Project. Uh, você também tem uma parte de mobile. Essa parte de mobile é interessante porque você pode criar fluxos, além de gerenciar os fluxos que você tem pelo celular, você também conseguiria criar um fluxo que a gente chama de Flow Button. O que, que é isso? Você cria como se fosse um botão dentro do seu, do seu app, então o app do Flow vai gerar alguns botões para você lá e quando você clica nesse botão ele dispara esse fluxo e quando ele dispara esse fluxo ele vai ele pode fazer algumas ações e eu posso pegar algumas informações inclusive do celular como aonde ele está é, as informações de localidade né já localização dele mas eu também posso solicitar informações para o meu usuário por exemplo eu posso solicitar para ele ah, qual é o nome do projeto que você está querendo é, fazer alguma determinada ação? Eu digito o nome do projeto, ah, carrega a imagem do, de, repente, de uma tarefa que você está trabalhando. Eu tiro a foto de onde estou trabalhando, pelo celular mesmo, carrego ali, ele já vai mandar para o meu fluxo sozinho. Então, esses são alguns exemplos bem práticos assim, de como a gente poderia fazer uma parte de uh, mobile aqui para poder gerenciar os meus fluxos. Tá? E até dar algumas ações na palma da mão para os nossos usuários. Uh, essa parte aqui do, da plataforma do, do Flow, eu vou falar basicamente da do Flow aqui, que é interessante porque, como eu falei para vocês, existem fóruns, tanto para o Power Apps, para o Power BI e para o Flow, para recuperar ideias ou para problemas que vocês, de repente, estão tendo, ou algumas coisas do tipo, e vocês podem postar lá. Tá? E eu recomendo fortemente que vocês usem isso. É só vocês irem uh, nessa parte de comunidade aqui, a gente tem todo essa, esse controle, esse fórum aí uh, para poder postar ideias e votar em ideias já postadas e também para poder fazer algum tipo de solicitação de dúvida ou alguma coisa do tipo. tá Bom, então quando eu entro no meu Flow, uh, essa já é a parte quando eu estou logado já. Então, eu tenho aqui a minha aba de meus fluxos, a parte de aprovações, que eu falei para vocês. Então, quando você tem uma aprovação específica para você, é nesse menu aqui. A parte de templates, que é onde eu consigo ver modelos de templates já criados. E a parte de conectores, onde eu consigo ver todos os conectores listados. Como eu falei para vocês, todos os conectores que existem estão disponíveis para a gente aqui fazer a integração. Legal? Então, eu vou pesquisar aqui pelo do DuProject para vocês verem o que, que a gente tem. Então, a gente tem aqui um conector do Project Online. Quando eu clico nele, ele me dá algumas informações do que, que ele pode ser feito, do que, que ele é. Uma das partes importantes, está lá no próximo slide depois do demo, é essa parte de documentação, que eu vou abrir aqui daqui a pouquinho para vocês verem. Mas, olha, eu já tenho aqui quais são os triggers disponíveis para esse meu conector do Project. Então, eu tenho esses quatro triggers por enquanto. Quando um projeto é criado, quando um novo recurso é criado, quando uma nova tarefa é criada ou quando um projeto é publicado. Eu tenho esses quatro itens aqui uh, que podem ser gatilhos lá do meu, do meu projeto online. E aqui eu tenho os modelos, como eu falei para vocês. Não são muitos ainda, uh, inclusive vocês conseguem ver quantas vezes eles foram usados. E você consegue submeter também se você criar um, um modelo que seja interessante. tá? Então, essa é a informação que vocês têm quando vocês pesquisam a parte de conectores do Project Online. Olhando para a documentação, se vocês clicarem nessa parte de Se Documentation aqui, vocês vão para essa página aqui, onde tem todos os conectores, e vocês conseguem ver as ações disponíveis, vocês conseguem ver as limitações, por exemplo, então eu consigo fazer chamadas da API, porque isso usa basicamente a API do Proj. eu consigo fazer chamadas da API, sem uh, chamadas a cada 60 segundos, uh, e eu tenho uma fila aí de triggers que são executados. Tá? Então, essas são algumas das limitações. E a gente tem aqui as ações e quais são os parâmetros que essas ações... Solicitam. Então, por exemplo, eu tenho uma ação chamada Check-in Publish Project. Ele solicita a URL do project, do, do seu PWA desculpa, e qual que é o ID do projeto. Ah, eu quero fazer check-out do projeto. Ele pede a URL do PWA e o ID do projeto. Quero criar um recurso, a URL do PWA, o nome do recurso e alguns parâmetros opcionais. Então, tem algumas, alguns, algumas ações que são obrigatórias e outras que não são obrigatórias. Tá? Então, depois vocês podem ver com calma essa documentação toda para vocês entenderem como funciona. E também, se vocês tiverem necessidade de integrar com algum outro é, conector, aqui tem toda a documentação de todos os conectores. Legal? Bom, então agora eu vou navegar um pouquinho aqui dentro do, do Flow só para vocês poderem ver o que, que a gente tem de execuções ou de ações que são feitas dentro do Flow. Então, aqui eu tenho uh, todos os fluxos que são criados, que eu criei, e só eu tenho acesso. O, teams flow, o Team Flows são fluxos que estão disponíveis para outras pessoas dentro da minha organização, então, eu posso distribuir isso para outras pessoas também, e aí essas pessoas elas teriam acesso a esses fluxos para elas uh, poderem trabalhar de alguma forma com isso. Tá? também, colaborarem junto comigo. E essa parte de business é a parte de, uh, nesse caso, eu não tenho acesso porque é questão de licenciamento, mas é para eu poder acessar o Common Data Service, que é um ambiente onde a Microsoft está criando para gerenciamento de dados dentro do Office 365. Então, quando eu estou criando um fluxo, eu posso criar um do, com base uh, em, em algum template, eu posso importar um que foi exportado, então eu posso exportar isso aqui e mandar para vocês, por exemplo, e vocês importam. Ou eu posso criar um do zero, antes de criar um do zero, eu vou mostrar dois fluxos prontos. Então, eu vou mostrar como isso funciona na prática e depois a gente vai criar um aqui do zero. Tá? Então, a primeira: o primeiro cenário que a gente tem aqui é: tenho uma lista no meu SharePoint, uma lista de cadastro de ideias. Quando eu cadastro essa ideia e mando ela para pendente de aprovação, isso vai gerar uma aprovação para mim, para uma pessoa específica. Nesse caso, eu estou determinando essa pessoa de forma específica mesmo na mão, mas eu posso fazer isso, consultar de algum lugar. Uh, uma vez que essa, esse fluxo é aprovado, eu crio o site do projeto e atualizo essa minha lista de ideias com as informações desse projeto que foi criado. tá? Então, é basicamente isso. Esse é o cenário. Quando eu entro no meu fluxo aqui, eu consigo ver algumas execuções que já aconteceram, eu consigo ver as conexões que estão sendo usadas nesse fluxo e algumas descrições aqui só para vocês poderem ver e quem tem acesso. Tá? Eu vou dar um edit aqui, só para vocês poderem ver o Microsoft Flow inteiro. O Flow é isso, basicamente. Então, o primeiro item sempre vai ser o trigger, sempre vai ser o gatilho. O gatilho, nesse caso aqui, é quando um item é criado ou modificado lá no SharePoint. Então, quando eu clico nessa caixinha, o que, quais são os parâmetros de entrada desse gatilho? É a URL do PWA. É o site do, aliás, nesse caso aqui é o site do SharePoint que eu quero. Então, eu não precisa ser o PWA necessariamente, pode ser um outro SharePoint. E aqui eu tenho o nome da lista. Nesse caso, eu tenho uma lista de ideias lá no meu SharePoint que vai fazer isso. Então, quando, sempre que um item for criado ou modificado, esse fluxo ele vai ser executado. E daí, o que, que eu tenho lá na minha lista do SharePoint? Então, eu vou abrir aqui o SharePoint para vocês poderem ver vou aqui no conteúdo do site e aí eu tenho essa lista cadastro de ideias aqui essa minha lista já vai ter um projeto que eu estava testando para mostrar para vocês mas basicamente ela tem o título que é o título da lista mesmo é uma lista normal, ela não tem nada demais o status que é não iniciado, pendente de aprovação aprovado e rejeitado quem que é o responsável, que é para quem essa aprovação vai ser enviada para ser aprovado, o custo estimado, isso aqui só para exemplificar para vocês alguns campos além dos normais, o nome interno que eu quero dele, se o projeto foi criado ou não, por padrão é não, a URL do site, que na verdade vai ser depois que o site do projeto for criado, a gente salva a informação aqui. E qual que é o ID do projeto que também vai ser salvo aqui para eventuais efeitos de consulta? A gente pode salvar aqui para poder consultar daqui e fazer ações depois usando o Odata, como eu falei para vocês, tá? Então, qual que é a ideia aqui do fluxo, tá? Quando um item for alterado lá, independente de o que foi alterado, quando for alterado lá, a gente vai olhar, vai fazer uma condição aqui. Então, eu tenho uma ação aqui, uma condição aqui, que valida se o status é igual a pendente de aprovação. E se for, eu starto uma aprovação básica. E aí, quando eu starto essa aprovação básica, o que eu tenho que fazer aqui? Ah... A aprovação tem tenho vários tipos, tá vendo? Eu posso selecionar o tipo dela e daí ele vai ter parâmetros aqui uh, que vão ser disponíveis. Por exemplo, uh, o título dessa aprovação, então vai receber o, a pessoa vai receber um título uma informação lá. Basicamente aqui eu só fiz uma concatenação para poder colocar a aprovação da ideia e o nome do projeto que está sendo o título do, do item lá do SharePoint. Só para poder dar um ar um pouquinho mais personalizado para a minha aprovação. Para quem que essa aprovação vai? Ele está pegando lá do meu SharePoint, o responsável. Quem está requisitando isso aqui, que sou eu. Eu estou mandando um texto. Ó, Por favor, revise e aprova a ideia. E o link do item, caso ele queira clicar e acessar. E daí ele fica aguardando essa aprovação acontecer. Quando essa aprovação acontece, ou enfim, aprovação ou rejeição, porque o usuário pode rejeitar também, eu tenho o status aqui. Então, eu vejo, se o status for igual a approve, que é aprovado, nesse caso, ele vai fazer uma ação, senão ele simplesmente para o fluxo por ali. Mas se for aprovado, aí eu tenho os gatilhos. O legal aqui do flow é que ele é bem visual. Se vocês olharem, do lado de cada ação, ele tem qual é o conector relacionado. Então, o primeiro conector relacionado aqui é o SharePoint, porque é uma ação que está acontecendo lá dentro do SharePoint. E aí, eu tenho uma ação aqui que é criar o projeto. O criar o projeto é uma ação do Proj. Então, ele já tem o logo aqui do lado do Proj. O criar o projeto, como eu falei para vocês olhando na documentação, tem alguns parâmetros de entrada. Qual que é o site do PWA? Qual que é o nome desse projeto que está sendo criado? Qual que é a descrição dele? Qual que é a data de criação? Ou a data de início, aliás, desse projeto? Ah, Douglas, mas não tem, por exemplo, o tipo do, do EPT? Não, não tem. Infelizmente, ainda não. Então, ele vai criar com base no default. Tá? Isso é um do, uma das melhorias que podem ser implementadas em breve é, pelo time do Flow. Então, esses parâmetros aqui são parâmetros que já estão pré-definidos, a Microsoft já decidiu desse jeito, e ele pode ser melhorado, pode ser implementado no futuro. Como eu falei para vocês, está em preview ainda. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando o um projeto, depois eu estou chamando uma ação de dar checkout, e eu estou usando esse project ID. O que é esse project ID? Basicamente, todas as minhas ações dentro do Flow, elas geram outputs. Então, você pode usar uma ação que foi feita em cima, eu posso pegar o resultado dela embaixo e por aí vai. Nesse caso aqui, o criar um novo projeto, como vocês podem ver, ele gera todos esses outputs. Então, olha que legal, a gente poderia, por exemplo, pegar quando que foi aprovado, quando que a descrição do checkout, se está com checkout ou não, o ID do projeto, o nome do projeto... É, a última data que foi publicada Eu tenho uma série de outputs Que podem ser pegos aqui pelo Microsoft Flow uh, Em outras ações tá? Isso é bem legal Então eu estou basicamente criando um projeto Dando check-out nele E depois dando uh, o check-in e publicando E aí eu vou lá no meu SharePoint E mando atualizar o item Falando, tá, esse item já foi uh, aprovado Ele já foi criado O ID do projeto é esse E ele já cria o URL e manda um e-mail para o criador uh, desse projeto, falando: Olha, o, o seu projeto já foi aprovado, já foi criado. Tá? Esse é um exemplo prático de como a gente poderia fazer um fluxo dentro do SharePoint que cria uh, com base numa ideia. Ele vai lá no SharePoint, uh, pega essa ideia, manda para aprovação, alguém aprova. E aí, isso aí vai para o project e cria um projeto no project. Poderia fazer algum cenário um pouco mais complexo de fazer alguns cálculos, fazer um processo todo antes de project? Posso, mas aqui é só um exemplo, tá? só para vocês poderem entender a praticidade disso. Então, o que eu vou fazer agora? Indo lá no meu SharePoint, eu vou criar um novo projeto. Então, eu vou colocar aqui projeto de teste 02. O status dele, por enquanto, vai ser não iniciado. Aliás, já vou colocar como pendente de aprovação para ele já ir para aprovação. Uh, o responsável vai ser o meu próprio administrador. O custo vai ser esse. O nome interno vai ser projeto teste 02 Aqui eu não vou mexer em nada, porque essas informações elas vão ser preenchidas automaticamente. Então eu vou dar um salvar. E aí esse fluxo ele vai executar uh, daqui a pouquinho. Essa parte de quantidade de execução e de quanto em quanto tempo isso é executado depende da sua licença, tá? Então, dependendo da sua licença, ele vai rodar mais rápido ou ele vai demorar um pouquinho mais porque é um gatilho que vai ser automaticamente executado, tá bom? Então, enquanto uh, ele não é executado, então a gente vai esperar que eu possa ver as, uh, o histórico de execuções aqui, tá? Ainda não teve nenhum uh, que foi executado. Enquanto não executa, eu vou mostrar para vocês o outro fluxo de exemplo que eu fiz. Tá? O outro fluxo de exemplo ele tem um gatilho um pouquinho diferente. O gatilho dele vai ser uh, a parte de agendamento. Então, existe uma parte de recorrência aqui, um gatilho de recorrência. Então, ele vai rodar todo dia às 8 da manhã. O que, que seria esse, uh, esse fluxo aqui? Ele seria um fluxo que, com base num projeto específico que eu estou criando... Aqui eu estou fazendo para um projeto, mas a gente pode fazer um fluxo que pega todos os projetos cadastrados na lista que já foram criados, pega os IDs de cada um deles, executa essas ações e manda um relatório geral para a gente diariamente, falando: tá, esse projeto aqui está em tal status, esse projeto está em tal status e por aí vai. Você pode construir isso da forma que você quiser. Nesse exemplo aqui, eu estou fazendo para um projeto específico que já foi criado, que é aquele projeto 01 de teste. O que, que eu vou fazer? Todos os dias às 8 da manhã, eu vou lá no site do projeto. Então, eu vou descrever o cenário para vocês primeiro. E aí, depois eu explico o que, que ele está fazendo aqui dentro do Flow. Todos os dias às 8 da manhã, eu vou lá no site do projeto, consulto todas as issues que estão para esse projeto e mando um post lá no Teams falando, olha, tem tantas issues para esse projeto. Então, todos os dias eu quero um relatório de quantas issues... Uh, estão abertas para esse projeto, esse projeto específico. Poderia fazer um painel para buscar todos os status dos projetos e plotar isso em algum lugar? Poderia. Poderia exportar isso, jogar isso no Excel para poder enviar para um cliente? Poderia. Isso são só alguns cenários que eu estou trazendo aqui para vocês, para vocês pensarem em desenvolver. Tá? Então, esse aqui é só um exemplo. Como eu falei para vocês, a gente vai usar o Odata aqui. Então, eu vou também deixar a documentação do OData, se você ainda não mexeu. Basicamente, ele é uma URL, é uma API, onde você consegue consumir informação do seu projeto. Então, é basicamente a URL do PWA, underline API, e daí eu tenho vários tipos de informações. Então, eu posso pegar dados do projeto, eu posso pegar deliverables, issues... Uh... Resources, eu posso pegar riscos, tarefas, as baselines, os assignments... Então eu posso pegar tudo isso aqui, timesheet... Tudo isso aqui eu posso pegar usando o OData. E daí basicamente o que você tem que fazer é fazer alguns filtros para você pegar... Ó, por exemplo, quero pegar todas as informações do projeto. Aí eu passo o ID do projeto e pego os assignments desse projeto. Então ele tem uma URL que você constrói e que inclusive se você copiar e jogar ela no browser, você consegue consumir as informações que estão sendo geradas. Tá? Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? O que eu quero fazer nesse fluxo? Existe uma ação dentro do, dos conectores do SharePoint aqui, que é para poder fazer uma requisição HTTP uh, dentro, usando a credencial desse usuário que está rodando o fluxo. Então, eu não preciso me preocupar com a autorização, acesso disso aí. Porque se você estiver fazendo um desenvolvimento e quiser consumir o OData, o usuário que está fazendo a requisição ele precisa ter uma permissão. Então, eu preciso mandar um token de acesso. Se você usar esse conector do SharePoint, ele vai usar a conta de acesso que você está usando. Então, nesse caso aqui, ó, eu estou usando a conta admin. Eu posso criar outras contas aqui para poder fazer a requisição. Mas eu estou usando a conta admin para fazer essa requisição. Eu não preciso me preocupar com o acesso. Ele vai se preocupar sozinho. E aí, o que, que esse, esse, essa ação pede? Uma URL do PWA, ou uma URL do site SharePoint. Ele me pergunta, tá, isso é um GET, é um POST, o que, que é? E aí, ele pede a URL. Então, vocês estão vendo que eu estou criando uma URL baseada no OData? Então, eu estou criando a URL do PWA, underline API, data, Então, eu estou pegando as informações do projeto. E daí, eu estou passando como filtro o nome do projeto. E estou pedindo para ele selecionar o ID, o nome e os departamentos. Isso aqui é só para mostrar para vocês como eu requisito informações do projeto. Depois, a gente vai fazer uma que é só para poder... Uh, fazer isso para a parte de issues, só para esse exemplo, mas basicamente é a dos... que eu estou pegando as informações do projeto. E daí, o que, que eu estou fazendo com essas informações do projeto? O que, que isso aqui vai me retornar? Ele vai me gerar um JSON, ele vai me retornar uma estrutura de JSON, que eu preciso fazer um parse disso para conseguir trabalhar essa informação. Então, eu tenho essa ação de parse JSON, depois eu explico essa parte aqui de cima. Eu tenho um parse JSON que vai recuperar a estrutura. E aí, toda essa, é toda essa informação aqui ó, que ele vai trazer. E daí, com esse parseJSON, a gente consegue mostrar essa informação, uh, ou usar essa informação. Lembra que eu mostrei para vocês no fluxo lá que a gente, quando clicando aqui, ó, ele mostra todas as ações que estão disponíveis, ou que foram executadas na parte de cima. Então, todas as outras ações que foram executadas. A partir do momento que eu faço o parseJSON, eu tenho todas as informações que foram geradas por aquele JSON. Então, olha, quando eu estou fazendo a requisição do Project Data, do, do, da parte de projetos, eu tenho, por exemplo, Project Remaining Regular Work, eu tenho o Owner ID, eu tenho o Project Name o ID, a duração, quando que ele foi criado, a, o custo dele, o budget. Eu tenho todas as informações disponíveis para serem usadas no meu fluxo. Então, eu posso, por exemplo, pegar o, o custo, Fazer um fluxo como esse aqui que eu estou fazendo, que é basicamente um, um repetidor para ser executado de tantas em tantas vezes, e salvar o custo de todos os projetos e mandar uma mensagem para o meu celular falando olha, o custo de todos os projetos hoje é esse. Então, isso aqui são só alguns exemplos de aplicações que vocês podem fazer. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar executar. Como ele roda todos os dias às 8 da manhã, eu não conseguiria executar, mas existe uma forma de testar o fluxo e eu posso simplesmente mandar ele rodar aqui, e ele vai rodar agora. Esse é o, o legal dessa parte aqui. Diferente daquele outro fluxo nosso, que a gente não tem como fazer uma ação dessa, porque ele depende de um trigger lá do meu SharePoint. Nesse caso aqui, eu posso fazer rodar agora, porque o trigger, o gatilho é uma recorrência. Tá? Uma vez que ele executa, vocês vão conseguir ver todos os passos que foram executados aqui. Então, enquanto ele está executando, você consegue ir acompanhando, e se der algum erro, ele vai mostrar para você também. Então, basicamente, o que ele fez aqui? Ele fez, a primeira requisição HTTP que ele fez, que foi para pegar os dados do projeto, ele está requisitando essa URL completa aqui. Se a gente copiar essa URL aqui... Vou colocar num pede aqui, só para facilitar. Vou copiar essa URL. Vou rodar aqui no meu browser, só para mostrar para vocês. Ó. Isso é o que ele está trazendo. tá vendo? Então, se eu der uma pesquisa aqui, por exemplo, e colocar project name, ó, eu tenho a informação do projeto. E traz um XML gigante com essa informação. Mas eu consigo converter ele em JSON também. Tá vendo? Ah, eu quero ver qual que é o Project Owner. O Project Owner está aqui. Eu quero ver o Project Remaining Duration. Ele tem informação aqui. Então, ele traz todas as informações desse projeto estruturadas. Então, lá no nosso fluxo é a mesma coisa. Tá vendo? Ele trouxe um grande JSON com as informações. Ele ainda não trouxe issues, não trouxe deliverables, porque ele é uma requisição, uma outra requisição. Mas ele traz todas essas informações aqui do projeto, tá vendo? Quem que criou o projeto? É... Se a gente solicitar todas essas informações na requisição, vem todas as informações: o tipo do, do EPT, é... a descrição do EPT, o ID do projeto e por aí vai. Tá vendo? Então todas essas informações aqui elas são recuperáveis. Você consegue usar elas. E daí o que que acontece? O parseJSON que eu falei para vocês é só para poder estruturar isso em, em objetos para a gente utilizar. E daí, o que, que eu fiz de utilização? Uh, eu criei uma variável chamada quantidade de issues. E daí, eu estou usando uma outra URL para requisitar os issues. O que, que é essa URL? É basicamente... A, então, estão tá, vendo? É o mesmo conector, a mesma ação. Só que é um outro. É o 2, agora de requisitar dados no SharePoint. Eu estou passando a URL do PWA. E aí, eu estou pedindo... O barra project barra barra project data. Barra Project passando o ID do projeto que eu acabei de recuperar lá em cima. Barra issues. Se eu fizer essa requisição aqui na web, o que, que ele vai trazer para mim? Ele vai trazer todos os issues cadastrados. Se tiver algum cadastrado. Se não tiver, ele também vai mostrar que não vai trazer nenhum. Qual que foi o resultado disso? Ó, ele trouxe um issue, porque existe um issue nesse site que eu tô. nesse projeto que eu estou usando. E aí, ele traz as informações desse eixo. O ID do eixo, o ID do projeto, qual a categoria desse issue, é, o título desse issue, a prioridade, o status. Então você consegue fazer um controle disso. E aí o que, que eu fiz de exemplo aqui? Eu basicamente fiz um parse também para poder pegar essas informações. E aí eu fiz um, uma propriedade lá de contador para poder contar quantos eixos tem aqui dentro e ele me trouxe o valor 1, eu estou jogando nessa variável, para depois postar no Teams. Então, o que, que ele está fazendo? Todos os dias às 8 da manhã, ele roda esse fluxo, e aí ele vem aqui no Teams e posta, ó, acabei de rodar, posto aqui, quantidade de dixos para o projeto. Um. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar lá no site do projeto, então agora eu vou aqui no site do projeto, é, aqui eu acho que é outro, é esse nome aqui, o site do projeto, quando eu estava criando, então vamos entrar no site do projeto. Entrei no site do projeto, vou aqui na parte de eixos e vocês vão ver aquele eixo que, que eu criei ali. Tá vendo? Ah, 1. Mas a gente vai criar um, vamos criar mais dois eixos aqui só para mostrar para vocês. Então, eixo 02. Vamos criar mais um aqui. Iixo 03. E daí, agora, a gente vai rodar o nosso fluxo de novo, tá? Então, é, o que eu vou fazer aqui... Legal, já vi que rodou bonitinho. Então, eu posso vir aqui no meu fluxo e dar um run now. Ele vai mandar executar de novo. Esse cara. Então, legal, ele está rodando de novo. E daí, ele vai executar de novo as mesmas requisições. E agora, ele tem que trazer uma quantidade maior. Tá vendo? Ele trouxe três. Por quê? Porque a minha requisição agora trouxe três. Se eu abrir essa requisição aqui na web, tem mais itens. Então, você consegue fazer uma ação que consulta informações no site do projeto, de um projeto específico trazer essas informações e postar no Teams. Acabou de postar de novo quantidade disso para o projeto 3. Legal? Então, isso aqui é para mostrar para vocês a usabilidade disso e como que a gente pode fazer com que esse fluxo aconteça de forma simples e prática. Tá? Vamos dar uma olhada no nosso outro fluxo para ver se ele já executou. Está rodando agora. Então, o que aconteceu? Ele começou a rodar o nosso fluxo, já viu que o status está para aprovação e iniciou uma aprovação. Então, o que aconteceu? Esse cara aqui, ele recebeu um e-mail na caixa de e-mail dele falando, olha, você tem um item para ser aprovado, que é aquela ideia que a gente falou. Ó, aprovação da ideia projeto de teste 02, que é o exemplo que eu estava fazendo para vocês. Então, a aprovação ela vai aparecer aqui para o cara, Já que a gente vai ver as informações aqui da aprovação, ele vai carregar. Mas eu também consigo ver aqui no meu fluxo, na parte de approvals, tá? Então, eu vou abrir a parte de approvals aqui para vocês verem. Eu tenho todas as aprovações que são desse usuário. Se eu tivesse mandado para outra pessoa, essa aprovação só apareceria para a pessoa. Tá? E daí eu posso clicar nesse item. E aí, todas aquelas informações que a gente mandou, ó, por favor, revise a prova e a ideia, projeto 02, custo estimado é aquele que a gente cadastrou, quando que foi requisitado. E daí eu tenho também um link para ver mais detalhes do meu item. Então eu quero ver, ah, não, quero ver se tá tudo certinho mesmo. Não, tá tudo certinho, então eu posso aprovar. Posso dar uma informação. A partir do momento que eu aprovei, o meu fluxo aqui ele vai continuar, tá vendo? Então é instantâneo isso, ele já vai continuar. Já pegou aqui o as informações que foram enviadas, qual que foi a resposta? Aprovado. Então agora eu vou executar todo aquele fluxo que eu falei para vocês. Qual que é a primeira ação? É criar um novo projeto. Acabou de criar, tá vendo? Já deu certo. Então ele, se a gente for lá no nosso PWA agora, eu vou aqui no nosso PWA, vou na parte de projects e daí eu tenho meu projeto de teste 02 já prontinho aqui. Legal? Ele já deu o check-out no projeto, já deu o check-in e o publish, e aí a gente consegue pegar as informações de o que aconteceu. Ele já atualizou o meu SharePoint e ele já mandou um e-mail para o cara que criou falando, olha, o seu projeto já foi criado, tá vendo? Então ele já mandou um e-mail aqui também, ó. clique aqui para acessar o site do projeto. Às vezes o site do projeto ele não vai ser criado na mesma velocidade, tá? Então, às vezes eu posso clicar aqui no link e ele não vai estar disponível ainda porque isso vai para a fila do project. Mas, uh, e aí vai também da questão de se você setou para o, seu projeto, o site do projeto ser criado automaticamente ou não. Mas, se a gente for na nossa lista lá do SharePoint de novo, nesse item, agora eu devo ter já o projeto criado como sim. Então, vou mostrar para vocês aqui, projeto criado como sim, a URL já aqui, e o ID do projeto também já está aqui. Então, vamos ver se o site do projeto já está disponível. Sim, o site do projeto já está disponível, está vendo? Então, a gente fez aqui um exemplo simples de como criar um, um projeto, ele ser enviado para aprovação, ele criar uma ideia e ser enviado para aprovação e ir lá para o pro meu projeto uh, de forma simples e prática, tá? Para vocês criarem com mais, uh, mais informações, mais coisas, é só vocês olharem os conectores para trabalhar. Só vou mostrar rapidinho aqui para vocês como criar um do zero, agora só para vocês verem uh, os triggers. Então, a gente vai ter aqui um... Nesse mais, é onde a gente procura os triggers e a gente está criando um flow do zero. Então, eu vou colocar aqui Project Online para vocês poderem ver o que, que a gente tem. Então, a gente tem todos esses triggers aqui... E, e, do Proj, então quando um projeto é criado, quando o um recurso é criado, quando o um projeto é publicado e por aí vai, e daí quando eu seleciono esse trigger, ele basicamente pede: tá, quando um projeto for criado, em qual URL? E daí eu vou pegar o URL do meu PWA, vou colocar aqui: o que, que eu quero que faça quando um projeto for criado? Ah, eu só quero que mande um e-mail para mim falando que um projeto foi criado, então eu vou pegar um conector do Outlook. Vou procurar aqui por uh, criar um e-mail. Cadê? Send um e-mail. Para quem que ele vai mandar? Ah, vou mandar para o meu usuário mesmo. Qual que é o, o assunto desse e-mail? Novo projeto foi criado. Quais informações que eu quero mandar no corpo desse, desse e-mail? Eu posso mandar... Aqui eu posso pesquisar informações. Então, por exemplo, eu posso colocar o nome do projeto, posso colocar o ID do projeto, posso colocar o owner do projeto. Essas são as informações que eu vou querer no meu e-mail. E depois disso, eu quero que ele poste lá no meu Teams, falando que um projeto novo foi criado. Tá vendo? Ó? Criando, a gente está criando um fluxo bem simples aqui. Postar a mensagem. Eu seleciono qual que é o meu time, então eu vou postar no Business Development, no canal de oportunidades, um novo projeto foi criado no PWA e o nome do projeto aqui junto. Legal? Vamos dar um nome para esse fluxo, quando o projeto for criado. A gente vai salvar. E aí, só para exemplificar para vocês é, como que isso vai ser na prática, a gente vai lá no nosso PWA e eu vou criar um novo projeto pela, pelo próprio project mesmo, só para mostrar para vocês também que não é só de um lado essa integração. Tá? Então, eu vou criar aqui um project, um projeto do tipo no padrão que eu tenho no meu PWA, aparecer as opções já para eu criar. Novo projeto do project Week Experience. E aí o owner. Vou dar uma busca aqui. Vou colocar meu usuário mesmo. Vou dar um finish aqui. E aí o meu projeto já foi criado aqui. E aí, o que vai acontecer? Se eu voltar lá nos meus fluxos, vai ter um fluxo novo que eu acabei de criar, que é quando o projeto for criado. E aí, daqui a pouquinho, ele vai ter uma execução aqui. Tá? Então, a gente vai esperar essa execução acontecer para eu poder mostrar para vocês qual é o resultado. Então, o nosso fluxo ele já executou. Ele demorou 44 segundos. Isso ele quer dizer que ele viu que o projeto foi criado, ele me mandou um e-mail falando que oh, o projeto tal foi criado e postou uma mensagem no Teams falando qual que é o projeto que foi criado. Então, se a gente for aqui no Teams, um novo projeto foi criado, novo projeto do Project Week Experience, e se eu for aqui no meu e-mail, eu já tenho um e-mail novo com o nome do projeto, o id do projeto e quem é o criador. Então, só para vocês verem a potencialidade que a gente tem de recursos aqui com o Microsoft Flow. Tá legal Então como eu falei para vocês, esse, do, esse material aqui vai estar disponível para vocês, olhem a documentação, a gente não tem tanto tempo para falar de tudo que ele pode ser feito, todos os casos de uso, mas a gente vai distribuir mais conteúdo sobre isso, mas entrem lá, olhem os conectores, criem esses fluxos para vocês poderem ver, postem, mandem as mensagens, as dúvidas para a gente, para a gente poder discutir junto e ver possíveis soluções, enviar ideias e por aí vai, tá bom? Bom, muito obrigado pelo tempo de vocês, desculpa a correria, eu sei que às vezes a gente tem que passar muito conteúdo, eu queria falar muito sobre isso, uh, tem muitas ações que a gente poderia fazer para desenvolver plataformas estruturadas integradas com o nosso projeto e outras plataformas, então eu espero que eu tenha conseguido fazer vocês entenderem um pouquinho de como usar o Flow para isso, uh, postem as suas dúvidas e também uh, continue acompanhando o Project Week Experience, esse grande evento inclusive depois esses conteúdos vão ser disponibilizados para vocês também tá ok muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima